Acerca. É... É... Éfita, Éfita, Éfita, Éfita, Éfita. Ao som do Éfita, nos abrimos em permissão. Corpos ativados em frequências superluminais. Consciência de quem somos e de nossa presença no que somos, nos entregamos. Por estarmos prontos, por nossa vontade, porque é o tempo, nos entregamos e nos abrimos para um novo salto. Novo salto em frequências de luz, novo salto em genética de luz, novo salto em consciência, novos instrumentos, novos planos no corpo de luz. Novo lugar nos mundos superiores de luz. Consciências unificadas. Nós, os multiversos de Deus, inspiramos. Respiramos. nova direção o um novo salto a Adon Adonolan a Adon Adonolan a Adon Adonolan por nossa vontade a o Adonolan abre seus portais, Adonolan. Adonolan, Une o finito que estamos, Adonolan, Ao infinito das muitas moradas, Adonolan. Nos rege um salto, Adonolan. O Adonai. Adonai. Adonai, Adonolan. Adonai, Adonai. Adonai. O Adonai, Adon -O, o Senhor a quem servimos e nos protege. Adonai, Adonai. Enquanto fonte celestial nos abençoa. Adonai. E nos autoriza a saltar. Adonai, Adonai. O Olan, Adonai. Adon Adon Trazendo a eternidade. Adonai. As miríades de estrelas, Adonai, Adonola. As miríades universos, Adonola. Que se abrem e se apresentam, Adonola. Que nos recebem, Adonai, Adonola. Até onde conseguimos saltar, Adonola. E divisar, Adonola. Percebemos, Adonola, Adonola, que não estamos separados, Adonai, Adonola, todos os universos em nós, Adonola, Adonola, apenas esperando que mergulhemos neles, Adonola, inconsciência, Adonai, Adonola, porque estamos prontos. Adonola, Adonola. Para essas novas infusões. Adonai, Adonola. Adonola, Adonola. O Abanartumite se manifesta. Abanartumite, Abanartumite, Abanartumite. Abanartumid. Pensamentos do Pai rachem em sofre. Abanartumid. Abanartumid, rachem em sofre. Se tornam conscientes em nós. Abanartumid, rachem em sofre. Abanartumid. Pensamentos manifestos em formas. Abanartumid. Interconectando os limiares Alfa e Ômega. Abanartumid rachinha Os muitos portais. Abanartumid. As passagens para as múltiplas moradas. Abanartumid. Passagens regulando os nossos sistemas. Abanartumid rachinha em De forma que o um novo salto seja seguro e perfeito. Abanartumid. Para cada um de nós individualmente, Abanartumid Corpos em consciências abertas, estendidos, Abanartumid. Até onde possamos adentrar, Abanartumid. Abanartumid Círculos de luz branca superluminal. Abba, em todas as frequências disponíveis dos reinos de unidade, Abanartumid. Que existem em nós. Abba Nartumid Sof. Que nós somos. Abba Frequência de luz superior. Abba Chegam através do som. Abba Nartumid HaShem Yen Sof. Abba Nartumid HaShem e Sof. Se manifestam em nós. Abba Nartumid HaShem Sof. Através de nós. Abanatumid Nartumid HaShem Sof. Círculos de proteção, abanartumid, rachinha e sofre. Círculos de ativação, abanartumid, rachinha e sofre. Círculos completos das miríades de moradas de luz, abanartumid, rachinha e sofre. Giram conectados, abanartumid, rachinha e sofre. Espirais, abanartumid, tento de espirais, Abba Nartumid HaShem En sofre. Abrindo Vesica Pisces. Abba Nartumid Para a criação Sof. da nova realidade de consciência. Abba Nartumid HaShem En sofre. Para a infusão da nova luz. Abba rachinha HaShem sofre. Sof. Abba Nartumid HaShem Apenas estamos aí respirando. Abba rachinha HaShem En Calmos. Abanartumid rachinha em Testemunhando o nosso próprio despertar. Abanartumid rachinha em Nosso próprio caminhar. Abanartumid rachinha em som. Abanartumid rachinha em som. Adonai elo reino Adonai. Adonai elo Adonai. Adonai Elohim, Adonai. Adonai Elohim, Adonai. Adonai Elohim, Adonai. Porque nos sentimos seguros. Adonai Elohim, Adonai. Para voar dentro, ainda mais profundo. Adonai Elohim, Adonai. Sentimos o Adonai, o reino Adonai, Adonai, Adonai, transformando nossa criação Adonai, física, reino nossos corpos físicos Adonai, reino Adonai, elevando e equilibrando Adonai, o Adonai, nosso ser humano Adonai, Elohim, Adonai, físico, Adonai, mental, emocional. Adonai reino Adonai Astral Adonai Elohim, Adonai Todas as nossas células se abrindo Adonai Elohim. Esse ser pluralístico Adonai Eloheino, Adonai Nossa singularidade Adonai Eloheino, Adonai Se manifesta em perfeita pluralidade Adonai Elohim, Adonai Em múltiplos reinos Múltiplas dimensões simultâneas. Adonai Eloheinu Adonai. Adonai Eloheinu Adonai. Expiramos profunda, suave. Adonai Eloheinu Adonai. E lentamente. Adonai Eloheinu Adonai. Respirações esféricas. Inspiração. Adonai Eloheinu Adonai. Se unificando com a respiração. Adonai Elohim Adonai. Adonai Elohim círculos dentro de círculos esferas, espiralando em novas esferas. Adonai Elohim Adonai. Adonai Elohim ondas Adonai. de luz em triplices infusões. Adonai Elohim Adonai. Desabrochando o corpo de luz para a experiência da trindade Adonai Elohim Adonai Adonai Elohim Adonai a trindade que somos se tornando consciente Adonai Elohim Adonai penetrando e inundando nossos sistemas de matéria Adonai Elohim Adonai já recodificados e super -luminais, Adonai Elohim Adonai para além da dualidade Adonai Elohim Adonai Elohino Adonai. Em plena consciência, Adonai E. visualizamos Adonai. três lindas, iridescentes. Adonai Eloheino Adonai. Magníficas estrelas de David. Adonai Elohino Adonai. Adonai Elohino Adonai. Ela se torna nossa nova coroa. Adonai. Adonai Elo Adonai. Somos a flor de lótus em sua totalidade. Adonai Elo Adonai. Vivenciando vidas de novas frequências. Adonai Elo Reino Adonai. Adonai. Estrelas e Adonai. Ativadas em nós. Adonai e vibram. Adonai, Eloheino, Adonai. Regem o corpo físico para o novo salto. Adonai, Eloheino, Adonai. Através das mudanças do sistema biológico. Adonai, Eloheino, Adonai. Divino. Adonai, Eloheino, Adonai. Que é o templo físico. Adonai, Eloheino, Adonai. E nós aí. Adonai, Eloheino, Adonai. Testemunhas de nós mesmos. Adonai, reino Adonai. Abraçando a nós mesmos. Adonai, Eloheino, Adonai. Em partes nossas despertas. Adonai, Elohino, Adonai e reveladas. Adonai. Irreveladas. Adonai, Eloheino, Adonai. Adonai, Eloheino, Adonai. Normalmente nossas vozes se unem no Aleph Etz Adonai, Aleph Etz Adonai, Aleph Etz Aleph Etz Enquanto o som do Aleph Etz Adonai, Aleph Etz revela nova árvore da vida, Aleph Etz Adonai. Sobre nossa atual árvore da vida. Essa árvore de vida que iniciamos em novas Zadonai. frequências da vida divina. Que Alef somos. Zadonai, que assumimos. E e testemunhamos Zadonai. tomar vida em nosso ser. Aleph et Sadonai. Aleph etzadonai Árvore da vida superluminal Aleph et Zadonai. Sobre a árvore da vida Aleph et Zadonai. Humana Aleph etzadonai Oitava superior Aleph et Zadonai. Árvore da vida que é ativada agora Aleph et Zadonai. E se abre através de nossa biomúsica. Aleph Etz Adonai. No Aleph Etz Adonai. Aleph Etz Adonai. Novas arquiteturas em nós. Aleph Etz Adonai. Novas ideias no chão. Aleph Etz Adonai. Novas imagens em o Alef Aleph Etz Adonai. Aleph Etz Adonai. Árvore da vida da nova humanidade, Aleph Etz Adonai, ancorada nesse novo sistema circulatório, Aleph Etz Adonai, sistema que transmite essa energia luminosa, Alef Etz Adonai, que se abre e se revela, Aleph et Zadonai, desde a memória cósmica, Aleph Etz Adonai. Transfigurando a vida temporária humana em vida eterna. Aleph et Zadonai. Respiramos. Aleph et Zadonai. Aguardamos. Aleph et Zadonai. Transfiguramos. Aleph et Zadonai. Mergulhamos mais profundo. Aleph et Zadonai. Aleph et Zadonai, infusão mais pura, Aleph et Zadonai. Arishimó, Arishimó, Arishimó, Arishimó. superluminais em nossas células arishima arishima giros velozes harishima arish divino movimento em nós arishima cento e quarenta e quatro códigos divinos arishima arishima se tornam Conscientes agora, nos Arishima. regem, Arishima. ancoram no físico Arishima. para um novo limiar, nova Arishima. frequência, Arishima. corpos humanos, Arishima. ultrapassando a linha linear de tempo e espaço. Arishima. Cerca em novas ativações. Arishima. Arishima. Espiralando. Arishima. Ao som do arishima. Arishima. Arishima. Química sanguínea. Arishima. Cristais nas águas em nós. Arishima. incrementam e ancoram frequências ainda maiores, shima. Arishima. imersão, Arishima. Novo limiar de frequências. Arishima. Arishima. Nova transfiguração, Arishima. Arishima. Arishima. Chakras superiores. Sobre chakras superiores Arishima Presença eu sou acima da presença eu sou Arishima Oitava sobre oitava Arishima. frequencial Arishima Mergulhos profundos Arishima Arishima Aberturas conscientes Arishima Infusões e novas vibrações Arishima, Arishima. escalas maiores Arishima Arishimações Arishima. maiores Arishima Arishima Cores maiores Arishima Arishima a força do leão se faz sentir em nós ao som do arishimó. Arishimó. Arishimó. Arishimó. Arishimó. Arishimó. arishimó. que estamos prontos? Arishimó. Arishimó. arishimó. Porque assumimos arishimó. novos corpos? Ultrapassamos todas as barreiras. Arishima. Arishima. Entendemos? Arishimo. Compreendemos. Arishimo. E solucionamos todos Arishimo. os desafios que se interpõem em nós. Arishima. Arishima. Na terra em que vivemos. Arishima. Arishima. Nossa presença, Arishima. Sendo a presença que guia. Arishma. Ilumina os que Arishimo. nos rodeiam. Arishima. Arishima. Nutre. Arishima. E dá suporte ao mundo em que vivemos na Terra. Arishima. Arishima. Nesse tempo de êxodo do mundo dual, Arishimau. para mundos superiores de Arishimau. luz maior. Arishimó. Arishimó. Arishimó. Dizemos sim a nova luz. Arishimó. Que somos. Arishimó. Arishimó. Ao novo portal de serviço que se abre Arishimo. enquanto caminhamos na Terra Arishimo. portais de serviços na terra Arishimo. Arishimo. e em múltiplos universos que somos Arishima Arishima Arishima Shemasemos sim a liberdade Arishima, Arishima, nossa capacidade Arishima. de bilocação, teletransporte, Arishima. Arishima, Arishima, múltiplos espaços, Arishima, múltiplas linhas de tempo, Arishima, Arishima. Somos Arishimó. de tempo vividas simultaneamente. Arishima. Arishima. Arishima. O som do baticol. Baticol. Baticol. Baticol chega até nós. Baticol. Baticol. Baticol. Ritmo. Baticol. Ritmos. Em ritmos perfeitos, Boticol. a voz da pomba nos guia. Paticol. O Espírito Santo que somos. Paticol. Paticol. Consciente em nós, nos trazendo insights, Boticol. entendimentos. Paticol. Soluções. Paticol. Nós respiramos cada vez mais suavemente. Paticol. Paticol. Inspirações suaves, serenas. Paticol. Paticol. Paticol. Respiração dando vida às gematrias superiores. Boticol. Que se abrem e se revelam. Paticol. Nós entendemos o caminho, Paticol, que agora se abre. Paticol, Paticol. Nós percebemos nosso novo tempo, Paticol. Nossa nova direção, Paticol. Paticol, o salto que fizemos, Paticol. Nosso coração Paticol Todo o nosso ser Paticol Paticol E sim Paticol Porque estamos prontos Paticol Porque nada existe fora de nós Paticol Paticol Mas tudo Faz parte do que somos. Paticol. Nos abrimos. Abraçamos. Paticol. Conhecemos. Paticol. Paticol. Tematóis de caína. Tematóis de caína. O som do Tematói Shikaina abre os novos 14 selos, Tematói Shikaina. 14 chakras, Dematoi Shikaina, nesta nova frequência. Tematói Shikaina, nos abre para o entendimento em sabedoria desses múltiplos universos fundidos em nós, Tematói Shikaina. Novos dons do Espírito revelados, ancorados em potência e frequência superior, amplamente manifestos à medida de nossa autorização, e nossa consciência, tematoshika, à medida que mergulhamos mais profundo. tema dois cainã tema dois cainã tema dois cainã tema dois cainã daba ilumin daba Cristos Dabar Shikaina, Dabar Elohim, Dabar Christus, Dabar Shikaina, Daba Elohim, Dabar Christus, Dabar Shikaina. Nosso cérebro, Dabar Elohim. Daba Christus em frequências superluminais. Daba Daba Elohim Ativado agora em nova frequência. Daba Shikai. Nova geometria. Daba Elohim Geometrias além da geometria deste mundo. Daba Christus Além de nosso entendimento e conhecimento. Daba Daba Elohim. Hormônios específicos dos Shikaina. descem de nossa pineal para nossas nós. células. Daba Elohim, Daba Cristo, TMT abrindo novos universos. Daba Elohim, Daba Cristo, os novos multiversos em interação suaves para nós. Daba Shikaina. Ah, Dabar Elohim, Dabar Christus, esse hormônio nutrição Shikaina. eterno, Dabar Elohim, esse ser eterno, Dabar Christus, e nova frequência, Dabar Shikaina, para nova nutrição, Dabar Elohim, Dabar Christus, o aníto elixir da imortalidade, Dabar ele sendo doce de nossa pineal. nossos sistemas, Dabar nossas células, o eterno que somos, no que somos, o eterno que somos, no finito que Dabar somos, eterno que somos, que que Dabar Elohim Sustentado e ancorado pelos Dabar hormônios Christos. no físico daba Shikaina Em frequências suprafísicas Daba Elohim Em químicas Dabar estelares daba Shikaina Dabar Elohim Hormônios Dabar, Dabar Christos Dabar Shikaina Nos abrindo para o ego e eminastasias Ego aí minha anastases. Ego aí Eco Tomamos consciência dessa nova frequência do corpo de luz. Ego aí é novo modo de trabalhar com as tribos luminares da humanidade. Ego rios de cristal Ego que espiralam em nós. Egoímenastases. Que moldam em nós. Egoímenastases. Novas formas Ego manifestas. Egoímenastases. Novas formas físicas. Egoímenastases. Para a nova consciência do nosso ser. Oi, imenestasis. É goi imenestasis. É goi imenestasis. É, Eloha, Elohim. Eloha, Elohim. Eloha, Elohim. Eloha, Elohim. O cérebro ativado, as formas divinas do pensamento Eloha, vivente Elohim. se tornam novas. Eloha, Elohim. formas de pensamento em nós. Eloha, formas super gravitacionais. Eloha, Elohim. Super magnéticas, ativando nossos sistemas eletromagnéticos. Eloha Elohim. Vibrando em novas frequências. Eloha Elohim. Eloha Elohim. O Eloha Elohim colocando em movimento Eloha, processos Elohim. interativos coerentes e evolutivos. Eloha Elohim. A bioquímica de nossas tabelas físicas. Eloha. Fundamentais. Elohim codificadas, elorra, Elohim, modificadas, elorra, Elohim, transfiguradas, elorra, Elohim, inspiramos mais profundo, elorra, Elohim, elorra, Elohim, elorra pelas físicas químicas, acoradas, Eloha, Elohim, Eloha, Elohim, ao som do comar, será comar. as novas tabelas elementais dos nossos corpos, Seracumar, Ancoram este novo Serakumar. nível de corpo de luz. Será Comar, será Comar, novo plano divino que se faz consciente, será Comar, na abertura do novo limiar será da flor Comar. da vida, será Comar. será Comar, seres eternos que somos, será Comar, ressurrectos, caminhando na terra. Será com a trazendo chencha o que pura, chencha o que pura. Será com a chencha o que e sofre. Será com a chencha o que e sofre. Será com a chencha o que e sofre. Novas tabelas, será com marcha em chão e sol. Percebemos os novos meridianos, será com marcha em que e sol. Meridianos reprogramados, será com marcha em que e só? Linhas axiais e axiatonais, será com marcha em e Ativadas em novos reinos em nós, será com marcha em chão e só? Nossos sistemas totalmente reprogramado para a frequência atual na nossa nova árvore da vida. Não será com a shell que pura Limiares genéticos físicos são transfigurados para nova árvore genética dos reinos acessados será como a gente já que por aí só Reinos com quem trabalhamos em redes de mútuo suporte porém, axetonais, será como a que por e será como a gente já o que por aí só e axiais será como a gente já o que por aí só toda a nossa rede de energia transfigurada será com a gente já o que porém, só manifesta nessa nova rede trazendo-nos para a coragem para caminhar na terra e em muitos multiversos simultaneamente em leveza e graça estamos além da linha de tempo e de espaço comagem que conscientemente caminhamos em vez de graça comagem chao múltiplas zonas sem surrais será comagem chao que pura isso múltiplas zonas de tempo. será comagem chao que pura isso minha dama bem-hada ma Menhadamá, Menhadamá, Menhadamá, Menhadamá, Testemunhamos nossa membrana celular, Menhadamá, levando a nova verdade, Menhadamá, novo estilo de vida a cada um Menhadamá. Menhadamá. No interior das células, Menhadamá. testemunhamos as membranas cristalinas Menhadamá. se amoldando à nova frequência, Menhadamá. Menhadamá. vibrando em pura luz Menhadamá. frequencial em todas as fibras de nosso ser. Meirada ma, Birrada se unindo ao som do patros Tom Photo. Realizamos cada molécula sendo reprogramada dentro de nosso corpo, patrostom, fóton. Sentimos os fótons de luz em nova frequência, patrostom, fóton, patrostom, fóton. moldando, patros tom, remoldando tom, as malhas biofísicas permitimos estar aí mandando a Tom Fóton, silenciosamente foto. sendo testemunhas de nós mesmos Patros Tom Fóton, Patros Tom Fóton, sentindo o trabalho sendo Patros realizado e níveis tão profundos Patros Tom quantos que conseguimos mergulhar Patros Tom foto. Que conseguimos nos entregar Patros fóton. Patroston fóton. O que conscientemente autorizamos. Patrostone fóton. Patrostone fóton. Respiramos. Patroston fóton. Silenciamos dentro. Patroston fóton. Acalmamos. Patroston. Patrostom Fóton, Patrostom Fóton, silêncio profundo, Patrostom Fóton, Patrostom Fóton, Patrostom Fóton, e do silêncio nossas vozes se unem no Torá e Ser sefirot. Nesta reprogramação intensa. que passamos nesse momento. Tomamos consciência das dez emanações viventes. Dessa nova árvore da vida aberta e ancoradora. Criação de nosso projeto original. Transformada com nossa permissão. Torá e Ser Essa nova árvore Torá e Ser Torá e Ser Porque assim queremos Torá e Ser Ativamos a supernatureza. natureza Torá Ser O homem supernatural que somos Torá Ser A partir do nosso templo E no nosso templo Torá Ser Sefiró em nossos templos físicos, o homem supernatural é destravado, revelado, abraçado como nossa verdade. A partir dessa ativação de códigos de perfeita criação, Físico e espiritual e ser Torá nosso ser humano e nosso ser espiritual acoplados, fusão suave, Torá ser Torá ser corpos em nova frequência de luz, nova genética novas Dorai frequências Sérgio e novos códigos Firo. que a partir de nós, Toraes são também impressos no planeta Terra. Ser Cefiro, novo entendimento e maior sabedoria, Ser alegria incondicional. Vibra em nosso coração e nossas células. Torai ser sefiró. Plenitude. Torai ser sefiró. Somos o ego e imenas tazes. Torai ser sefiró. Somos a ressurreição. Torai ser sefiró. E a vida. Torai ser sefiró. Somos os novos mandamentos de vida neste homem supernatural que abraçamos e no estilo de vida supernatural, ancorado em nós, aberto sem consciência para através de nós ser recriado na terra Torai, ser, enquanto caminhamos na terra. Torai, ser, Nossa luz se expandindo Torai, ser, se manifestando Torai, ser, para criar a nova nação. Torai, ser, Novos projetos ancoram são impressos em nossos corpos, Torá e ser se e impressos em toda a humanidade a partir do nosso corpo, de luz e nós, Torá e ser se firó, Torá e ser se Torá e ser se Torá e Ser Sefiró. Torá e ser sefiró. Que somos Torá e Ser sefiró. Se tornam passagens, Torá e ser novas sefiró. árvores para todos e tudo? Torá e Ser sefiró. Se sintam prontos a Torá despertar. Ser sefiró. Torá Ser Torá Ser Nossa presença na Terra sendo portais sagrados em tempos Torá sagrados. Torá Ser sefiró. Mundos superiores que somos. Torá Ser sefiró. Em movimentos simultâneos. Interagindo na Terra. Torá e Ser Sefiró. Humildemente assumi. Torai ser sefiró, luz no mundo. Torai ser sefiró, ativando luz no mundo. Torai ser sefiró, irradiando a luz já consciente e desperta em nós. Torai ser sefiró. Torai ser sefiró, ativando e criando. A Terra em novas frequências de corpos de luz. Os seres na Terra em nova frequência de luz. A nova árvore da a Terra. Flor da vida que se torna a luz. Enquanto ao som do Bereshit Bara. Bereshit Bara. Bereshit Bara. Bereshit Bara. Bereshit Bara. Ao som desse mantra. Bereshit Bara. Autorizamos, manifestamos e abraçamos. Bereshit Bara. Este novo início. Periscite para essa nova etapa de vida. Periscite para este novo tempo. para essa nova consciência e novos corpos em nós. Periscite. Gente, para respirarmos. ancorando através de nós E muito conscientemente de Pará Finalizamos essa meditação Eregite Pará Transfigurados E nos apresentamos em novos corpos de luz nas quatro direções: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ao mostrarmos quatro vezes: Amém. Amém.